Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dez a vez galera, trazendo para vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, acabei de ver que foi lançado aí Acabei de ver não, eu vi no gameplay J, Mas eu não sabia que era um jogo pra celular Não sei se eu posso enganar Mas saiu o Marvel aí rapaziada um O um novo jogo, um jogo da Marvel aí pra celular mano Eu dei uma jogada ali antes pra ver como é que era Pra ver se era legal o jogo pra mim gravar Que dependendo do jogo nem vou gravar, tá ligado? Vocês sabem como eu sou aqui no canal se eu não, eu não curti o jogo Não adianta me perguntar Porque eu não vou jogar Mano, mas eu... Mano, mas eu gostei demais do jogo da Mario aqui Eu dei uma dei uma explorada ali pra ver como é que é, mano E muito da hora Eu acho que esse jogo aqui dá pra jogar online, rapaziada. Se eu não me engano, dá pra jogar online Porque eu tava vendo nas configuração ali Tipo, tem um ID, tá ligado? Eu não sei se tem o ID por ter o ID do jogo, tá ligado? Ou se tem o ID por causa... Pra jogar online Mano, mas tá muito irado, velho Tem o... Tem o... Peter Crue, tem o o Homem-Aranha, tem a Viúva Negra, a, o único que eu vi ali foi a Viúva Negra e o Peter Crew, o resto eu não vi ninguém, mano, muito irado mesmo, rapaziada, que a Marvel conseguiu lançar um jogo, já. porque a maioria dos jogos da, da Marvel não são tão bons assim, treada. não são tão, e principalmente pra Cellar, né, rapaziada, porque Cellar é uma coisa que tá na mão, muita gente tem, e é mais acessível pra todo mundo, então é isso aí, rapaziada, eu vou esperar dar, dar o, o, o, o download aqui e volto com vocês já já, beleza? bora lá, rapaziada, vai começar, mano o que mais eu me admirei nesse jogo foi o gráfico, tá ligado? Eu não sei como é que eles conseguiram fazer o um gráfico tão bom assim para seu mano. Ficou realmente da hora o jogo, assim, tipo, com o Pai algumas coisas, mas é porque é seu ar. Né? Com o Pai é, é um pouco, mas é porque é seu celular. Então, obviamente, não vai ficar tão bom que nem no PS4 e no PC, e no PS5, né, no caso. E eu acho que também eles lançaram jogos, não sei se é esse jogo, mas eu acho que, pelo que eu vi ali não Dava Jones, eu acho que é tudo, tudo pra seu ar, pra jogo, outro pra seu ar, pra jogo e pra PC. Mano, muito irado, velho. Eu pensei que o jogo ia sair, tá? eita, cara. Quase deixei, era é tão emocionante que quase deixei o seu ar cair. Eu achei que o jogo ia sair também. Eu achei que o jogo ia demorar pra sair, né? Foi como foi anunciado na né? E3. Achei que ia demorar pra sair, mano. Tá, beleza. Tá o prédio da... Aí tá o Peter Quill. Boladão, mano. Ele tá bem diferente do personagem, né, mano? Tá um pouco parecido, mas... Tá meio magro, né? Vamos dizer assim, tá mais magro. Aí, ó. o Mano, mano, mano. Que loucura, velho. O Tony Stark no holograma, mano. Foi o que eu parei lá no bagulho lá do, do meu vídeo, velho. Que loucura, mano. Agora que eu lembrei, rapaziada que eu fiz um vídeo falando como se vocês quiserem ver falando sobre o como o Tony Stark ia voltar tá ligado através de holograma mano ó oh, meu minha teoria tava certa. ó ah, da hora mano. beleza eu acho que é Nova York não sei mano eu queria tentar botar em português tá ligado não tem como botar em português beleza a gente vai jogar com o Peter Quill agora mano eu vou passar essas partes que eu acho que a maioria da galera já viu né? opa opa Que loucura, mano. Não, parece que ele tá realmente no espaço, tá ligado? Porque ele tá voando muito de boa ali. Tá voando suavão, mano. Olha, essa música é massa também, mano. Beleza, vai chegar ali. Eita, caiu. Beleza, agora a gente vai lutar com eles, é isso? Aí já joguei essa parte, não sei porque eu tô falando, beleza. Aqui tem os poderes, você vai lançando, né? Conforme você vai querendo lançar o poder. Beleza, matando geral. Pô, mano, já é mais difícil que os homens lá do jogo do Homem-Aranha, mano. Aí, padrão, padrão Nossa, mano, que irado É, tô perdendo vida aqui, mano Eu acho que não perde vida de fato, mano Como é o, é o só Não demo, né é Só demonstração, beleza Ah, o bom que dá pra voar, mano da hora, rapaziada, da hora, eu gostei demais, mano. Comenta aí o que você achou também do jogo do, do jogo da Marvel aqui. Mano, eu achei que tem o Wolverine também, mano. Eu achei que tem todos os personagens da Marvel aqui. É o super-herói, no caso. Né? Que pelo trailer eu já vi o maneiro. Pelo trailer que eu vi lá no Dava Jones lá, mano. Eu vou deixar o link aqui no canal de, do, do vídeo dele. Pelo vídeo lá que eu vi, eu. Eu vi que o Wolverine. Ah, mas eu achei que lá era para PS4. Mano, eu tô muito confuso agora, velho. Mas eu achei que lá era pra PS4. Se eu não me engano Eu acho que tem um jogo pra PS4 E um jogo pra, é Pra, sei lá, separar Mas muito, muito da hora Ô louco, viu Metendo bala no bagulho Que isso, é arma de choque? Beleza, deu uma de Homem-Aranha ali Viu os vilão ali, vai matar geral agora Agora a gente vai ter que matar geral aqui, mano Ih, tem uns grandão aqui, velho. Que isso? Eita, pô. Já mete a perninha aqui. Vai matar, mata, matar mata geral. No, no, parceiro. Viu, a negra não faz isso não, hein? Mas beleza, foi. Nossa, meti bala em geral, hein? Será que dá pra mudar a câmera? Ah, dá pra mudar a câmera. Mano, sabe o que esse jogo me lembra? Me lembra Batman Lego. Tipo, o, o show do jogo de jogar, tá ligado? pode virar, é, Pode virar a câmera, tá ligado? É, mano, como se fosse um jogo de Play 2, né? Porque o gráfico é basicamente um jogo de Play 2, só que bem melhorado, tá ligado? Nossa! Que viagem, velho! Eu só vou jogar demonstração e algumas partes eu vou cortar, tá ligado, rapaz? E esse é o vilão, do... esse é o vilão, esse é o vilão. Rapaziada, se você não, não deixa o like aí, deixa o like aí, rapaz. Ajuda aí a bater, vamos tentar bater recorde de like nesse vídeo, mano. Eu acho que o recorde de like aí tá batendo aí aos 35 likes, beleza? 35 likes aí. Eita, chegou! Quem que é essa aí, mano? Quem que é essa, velho? Quem que é essa, mano? Que mulher é essa, mano? Que loucura, eu ia falar que era a canalho carna, negra, mas não é não, mano. Porque a canalho negra é do.. Da de si. Eita, pô, geleira! É da de ou eu ta falando merda, eu posso estar falando merda também beleza foi e chegou o robozão, chegou o babobi Tá perda isso aqui vai ser impossível hein amanhã ah, matei geral, matei geral Pô, já matei, já matei, já era ah mano muito fácil velho, muito fácil acho que é demonstra, de ó né, que o negr tá mal, tá mal, tá mal, tá mal Ih, chegou o vilão, vilão, vilão, vilão Ô, oh, que vilão mais feio, velho, na moral Na moral, velho Mas é aquele, aquele tipo de vilão que é difícil de matar, tá ligado? Que é muito chato de matar Que tudo demora, tipo, até por ali em... o oh, homem de velho, velho Que loucura Caralho, mano Falei palavrão, mas não podia, mano Homem de ferro do nada, tropa. Do nada, mano. Do nada apareceu um homem de ferro aí, mano. Que é isso, mano. Tony Stark, velho. A ah, eu vou com o Tony Stark agora. Nossa, não. Eu vou com o Tony Stark agora. Vai ser, vai ser massa. Mano, que loucura, velho. Loucura total, rapaziada. Na moral, mano. Tô impressionado. Tô realmente impressionado agora, mano. Homem de ferro, eu tô passando. Não vai jogar com homem de ferro. Foi, cara. Que isso, o cara Ele literalmente virou uma bola. Mano. Uma bola de futebol. Tony Stark. Ih, não vai jogar com homem de ferro, que massa. Toma. Toma. É, porra. quer brincar com o Tony Stark aqui, cara? Vou estalar os dedos, hein? Aí, caramba. Dessa vez, ainda bem que não é o Thanos, mano Você o Thanos, nossa Falei que esse cara é chato de morrer, mano É chato, é... No superpoder, Matei, matei, já era, matei Ah, matei não, o cara vai, o cara vai dar um jeito de viver, tá ligado? Mano, muito massa, velho, muito massa Tô realmente impressionado com o jogo, tropa Tô realmente impressionado com o jogo Ô Miranha, ô Miranha, ô Miranha Miranha, Miranha, Miranha Vai salvar o Tony Stark, é óbvio, é óbvio É óbvio É óbvio, ah, mano, que massa velho. Ah, ah Que da hora, mano Aí, padrão Ih, a armadura do Tony Stark Tá ferrada, mano Eu tenho opção, acho que não Spider man Agora o Spider vai O aranha vai atrás do, do, do bicho Do golpilão Mano, eu acho que é Nova York, rapaziada Não sei, mano Mano, que da hora, velho Que da hora, olha isso, mano Muito louco, mano Ah Vai, vai, vai, mano, vai. Mano, tem mais cara, velho. Tem mais cara, velho. Na moral, tem três cara Eu acho que o pior vilão de todas é o vermelhinho mano. Não sei por porquê. Que é mais diferenciado, tá ligado? Você consegue. Vai, mano, vai, vai. Ei, pegou o núcleo. Pegou o núcleo. Beleza, agora foge. Mano. Corre, corre, corre. Corre. corre. Corre, Spide, corre, Spidey, corre, Espide Correu, correu, correu. Beleza. Calma aí. Ih, caramba. Nossa, desvia aí, desviei. Aí. aí, caramba. Soltei a teia, beleza? Joguei a teia. Mano, muito louco, muito louco. Mas não vai acabar nunca não, mano. Calma, tem que, que cagar uma.. Eita Pedro! Câmera lenta! Ai que da hora, mano! Ah. Mano, eu fico muito, muito impressionado, tá ligado? Com jogos. Bora! Eita, Capitão Marvel! Loucura mano! Que loucura, tropa! Capitão Marvel não apareceu do nada! Agora tem o ferrado! Agora tem o ferrado tropa! Já cortou o cabelo, hein? Ih, a gente não morre, eu vou comer aí, mano Toma aí, ó, figiro. É capitão mais é é na área Nossa Toma, toma, toma, toma, toma Toma, toma, toma, toma. Os caras não morrem, velho Os caras é impressionante, não morrem é, tô morrendo, mano, tô morrendo, tô morrendo Toma aí, vacilão, tá Xantanadini Aqui né? é, é Capitão Margo, pô Vai, vai, vai O que vai vir agora, o que vai vir agora? É o Zilão, ah, o Núcleo, o Núcleo Ah, mano Que agonia Ih, se fudeu. Se ferrou, mano Vai, pega o núcleo, pô, tá esperando o que a vaca voar? Ficou puto, mano Aê, boa, boa Salvou, tem, tinha que ser a capitão Marvel, né? Só, só chega no 30 segundos, segundo tempo É pra realmente mudar o, mudar o bagulho, tá ligado? Ih, o doutor estranho Chegou o doutor estranho Pô, tô pra acabar com tudo Beleza? Não, vai jogar com o Doutor Estranho também, mano. Nossa, o Doutor Estranho tá igualzinho, velho. Mudou nadinha. Só tá mais um. Beleza? Nossa, vem geral, velho. Vem em geral. Vem geral. Agora tem que, que usar as joias do tempo, hein. As joias do tempo já era. Ô, mano, falei que esses caras são chatos, mano. Esses caras não morrem, velho. É que nem o Thanos pra morrer, tá ligado? Demorou um monte. Beleza, acionei o bagulho ali Eita, viu o Vanega? Ih, agora se fuder e o Vanega, Peter Quill Homem de Ferro, Miranha, Miranha, Miranha Chegou os Vingadores aí, tropa. Quer dizer, cadê o Hulk? E essa daí eu não sei quem é, mano Comenta aí pra mim quem é essa aí Capitão América Ai, caramba, que da hora, velho Capitão América! Do nada, mano, chegou o Capitão América! Pum! Já era! Não vai jogar o Capitão América! Toma, toma! Toma! Toma geral aí! Toma! Tomou geral! Toma, toma, toma! É isso aí você sai! mano, sai! Ai, ai, ai! Opa! Vira a câmera! Toma, toma, toma, desgraça Amanhã, calma aí, mano, travou o bagulho aqui, velho Que, mano, que? Toma, toma, toma, toma Toma Beleza, consegui matar um aí Mas, mano, mano, foi de peso pra matar, hein? ele. Tá travando tudo Nossa, que feito, mano Mano, tô muito impressionado, na moral Já dei 14 minutos de vídeo, mano Mas, beleza, vamos, vamos quem que é esse, hein, mano? Visão, mano, visão, velho. Caramba, visão tá diferente, velho. Tá muito diferente visão. Ih, mandou ele lá pros Estados Unidos. Quer dizer, que tava nos Estados Unidos, mandou ele lá pra... Tchauzão, valeu, tá? Fica aí, na, na hein. O Visão tem poder, mesmo poder do... Ah, não, não, não, era o Doutor Estranho, tá certo? Aí, salvar salvar salvar salvaram Mexe, mexe Caramba, mano, muito da hora, velho Muito da hora o jogo, tá... mano Demais, rapaziada, demais mesmo Beleza, levaram pro cientista lá Visão, todos os sistemas estão prontos Beleza Que que é isso, uma nave, mano? Seu nosso, não tá pra ler, mano. Eles vão lançar o bagulho, mano. Vão lançar um negocinho. Que que é isso, mano? Caramba, mano. É um portal, sei lá o que, mano. É um portal. Com certeza é um portal. Eita, cagou tudo. Mano. Cagou, não deu. Caramba, velho, eu acho que eu... Ah, eu estava tentando não bater a terra com... a ah, Com outro planeta, mano, mas... Dá... Ah, já era. Boom. Explosão. Morreu geral, mano. Mas, rapaziada, foi esse daí o vídeo, mano. Deu o que deu aí, mano. Se você gostou, deixa o like aí, mano. Eu vou estar tá gravando mais, obviamente. Mas se você gostou, deixa 35 likes aí. Eu volto aí com mais, com mais um pouco aí pra vocês, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí, mano. Fui. Autoritar aqui. Fui.